O que há para saber sobre os sete pais e as sete famílias dos Nalgrim? É o que vamos ver hoje.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 e eu fiz um vídeo aqui no TT só para explicar sobre isso. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Auley estava impaciente pelo surgimento dos filhos de Ilúvatar. Ele queria ter logo aprendizes para ensinar seu saber e seus ofícios. Assim, não aguentou esperar os desígnios de Ilúvatar, e num salão sob as montanhas da Terra-média criou os Anãos. Eles foram criados do jeito que são, pois as imagens das formas dos filhos de Ilúvatar não estavam claras na mente de Aule. Para que não fosse censurado pelos outros Valar, ele fez os Náugrim em segredo e criou primeiro os Sete Pais. Os fez fortes e impassíveis para que não se submetessem ao poder de Melkor. Aulë gostou do que fez, e de pronto começou a ensinar aos Anãos a língua que ele criou para eles, o Khuzdul, sobre a qual falamos lá no TT número 305. Mas Eru repreendeu Aulë, pois apenas ele tinha o poder de criar coisas os Valar podiam apenas subcriar em acordo aos planos de Ilúvatar. Até aquele momento, os Anãos não passavam de uma espécie de marionetes, pois como Aulë não tinha como conferir-lhes o fogo secreto, as criaturas que ele criasse só se movimentariam a partir do comando mental dele. Indagada por Eru, Aulë explica que queria apenas criar novos seres que pudessem apreciar a beleza de Ea. Os Anãos não tinham sido criados como forma de zombaria a Eru. De qualquer forma, Aulë oferece os Nalgrim a Ilúvatar e se dispõe a destruí-los. No momento em que ele, chorando, ergue um enorme martelo para golpeá-los, Ilúvatar tem compaixão diante da demonstração de humildade. Os Anãos tiveram medo do martelo, recolheram suas cabeças e pediram misericórdia, o que já foi uma demonstração de que, naquele momento, eles tinham vida própria, e não eram mais como marionetes de Aulë. Eru tinha-lhes conferido vida verdadeira e permitido que existissem em Arda, porém ele não aceitaria que os anãos ocupassem o mundo antes de seus filhos. Por isso, ordenou que os anãos deveriam dormir na escuridão sob a pedra e reaparecer somente depois do despertar dos primogênitos. Aule pegou então sete pais dos anãos. E os colocou para descansar em locais afastados na Terra-média. Retornou para Valinor e esperou a longa passagem dos anos. No Silmarillion está registrado. Dizem também que os Sete Pais dos Anãos voltam a viver de novo entre sua própria gente e a portar mais uma vez seus nomes antigos. Mas o Silmarillion tem poucos detalhes sobre o despertar dos Anãos até porque os próprios Nalgrim mantinham um segredo sobre isso. Há mais informações no ensaio sobre Anãos e Homens. Lá no volume 12 de A História da Terra-média, Durin foi o patriarca com maior fama, fundador dos Longbeards, Barbas Longas. Seus seguidores ficaram conhecidos também como o Povo de Durin. Como ele foi o primeiro a despertar, Durin ficou conhecido como o Pai dos Anãos. Durin dormiu a sós e despertou em Gundabad, no extremo norte das Montanhas Nevoentas. Por isso, aquele lugar era reverenciado pelos Anãos. E estes se tornaram ferozes amigos dos Orques, já que eles tomaram e profanaram o local Eras depois. Após despertar, Durin começou uma peregrinação por locais então desconhecidos, e deu nomes a vales e montes. Desceu até chegar a Asanúbizar, onde olhou seu reflexo no Kele o Zaram, o Espelhágua, Mirror, Mirror no original, a leste das Montanhas Nevoentas nas cavernas acima do lago fez sua morada, que ficou conhecida como Casadun, Moria em tempos posteriores. Durin viveu ali por tanto tempo que ficou conhecido como Durin ou Imortal, mas ele morreu ainda nos dias antigos e seu túmulo foi feito em Casadun, de acordo com os registros dos Anais Cinzentos, lá no volume 11 de A História da Terra Média os Nalgrim entraram em Beleriand no ano 1250 dos Anos das Árvores. Portanto, Durin precisa ter nascido antes disso. E ele morreu antes do final da Primeira Era, já nos Anos do Sol. Fazendo os cálculos, levando-se em consideração que cada Ano das Árvores corresponde a 9,582 Anos Solares, pode-se dizer que Durin viveu por pelo menos uns 2.395 anos isso dá mais ou menos dez vezes mais do que um anão comum. A linhagem de Durin nunca se interrompeu, e cinco vezes nasceu em sua casa um herdeiro tão parecido com o um ancestral que recebeu também o nome de Durin. A semelhança era tão grande que os anãos consideravam que era o imortal que tinha retornado. Apesar de o apêndice o povo de Durin, lá do Senhor dos Anéis, falar de seis pessoas que levaram o nome de Durin, no ensaio sobre os anãos e os homens, lá na história da Terra-média, é falado do sétimo Durin descendente de Thorin III, o Elmo de Pedra, filho de Dain Pé de Ferro. Durin VII teria liderado os Anãos de volta à Casa Dúm, até o Minguar da Raça. Somente dois dos locais onde os Pais dos Anãos despertaram eram conhecidos dos Elfos e dos Homens do Oeste. Gundabad era um deles, que acabamos de ver. O outro, mais ocidental, foi em Ered Lindon, as Montanhas Azuis. Essa cadeia montanhosa era a Grande Muralha Leste de Beleriand. Ali despertaram os pais de duas famílias de Anãos os Fairy Beards e os Broad Beams. Diferentemente de Durin, que despertou sozinho, todos os outros despertaram em pares. Literalmente, Fairy Beards seria algo como barbas de fogo. Já Broad Beams poderíamos traduzir como Vigas Largas, pois Broad é amplo, extenso, largo, Beams é vigas, traves, barras, no sentido de Viga Mestra. Provavelmente eles eram largos no abdômen. Os Barbas de Fogo e os Vigas Largas, em comentário de Christopher Tolkien, supostamente fundaram as cidades de Nogrod e Belegost, que ficavam próximas ao Monte Dolmed, em Era de Luin. Não fica claro exatamente que família pertencia a que cidade, ou se ambas tinham membros dos dois ramos de Anãos. Ao norte do Monte Dolmed ficava Belegost, ou Gabilgatol em Cúzdul, traduzida como Magnoforte. Ao sul de Dolmed ficava Nogrod, Tumum em Cúzdul, traduzida como Cava. Os Naugrim de Nogrod e Belegost são praticamente os únicos que participam dos acontecimentos do Quenta Silmarillion. Auxiliaram a construção de Menegroth, Nargothrond, fizeram Nauglamir e mataram Thingol gris Asagal foi o Senhor de Belegors durante a Primeira Era. Sendo assim, possivelmente era descendente de um dos Sete Pais. Portanto, pertencia ou aos Barbas de Fogo ou aos Vigas Largas. Foi aliado dos Noldor, tendo participado da União de Maedhros, e espetou um punhal no ventre de Glaurung, mas morreu em seguida. Telchar, sobre cujas obras falamos lá no TT número 72, foi um anão de Nogrod. Considerado um dos maiores artífices, foi aluno de gamil Zirak, também de Nogrod. A contenda de Thingol sobre o Nalglamir foi com os Anãos de Nogrod. Eles quem mataram Thingol e carregaram o colar dos Anãos. Ainda perto de Doriath, os Anãos foram pegos pelos Elfos e poucos chegaram em casa. Em Nogrod, eles espalharam a história de que Thingol queria roubá-los, e então houve mortes de ambos os lados. Os Anãos de Nogrod lamentaram e inflamaram sua ira. Começaram a tramar vingança e convocaram os Anãos de Belegost. Mas estes negaram o auxílio e ainda tentaram dissuadi-los da retribuição planejada. Então os Nalgrim de Nogrod levaram o exército para Menegroth, onde houve a Batalha das Mil Cavernas. Muitos morreram, mas os Anãos saíram vencedores e levaram muitos tesouros de Thingol em direção às Montanhas Azuis. Eles foram interceptados por Beren, Dior e os Laiquendi, como já falamos, entre outros, lá no TT número 345. O próprio Beren matou em Sarn Athrad o Senhor de Nogrod, cujo nome não é registrado na história. Este Senhor Anão, ao morrer, colocou sua maldição no tesouro, que acabou ficando no leito do rio. Com a Guerra da Ira e a Queda de Beleriand, Nogrod de Belegost foram destruídas. Muitos Náugrim dessas cidades foram para Casa Dun, que ficou ainda mais enriquecida com o saber e o ofício dos recém-chegados. Então, resumindo, os três primeiros pais a despertarem foram Durin dos Barbas Longas, em Gundabad, e os pais dos Barbas de Fogo e dos Vigas Largas, em Ered Luin. Os outros quatro pais dos anãos despertaram em pares em dois locais diferentes no distante leste. As distâncias destes dois locais eram tão grandes ou maiores do que a que havia entre as Montanhas Azuis e Gondabad. Por isso, dizemos que os outros dois locais ficavam em Run, que significa leste em Sindarin. Lembrando que em cada um desses locais no leste nasceu um par de anãos embora não haja mais detalhes específicos. Essas quatro linhagens do leste eram as seguintes. Iron Fists, sendo que iron é ferro e fists é punhos. Portanto, seria algo como punhos de ferro. Stiff Beards, sendo que stiff pode ser traduzido como duro, rígido, rijo, e beard é barba. Portanto, seria algo como barbas rígidas ou barbas rijas. Os pais dos punhos de ferro e dos barbas Rijas nasceram emparelhados no mesmo local. Black locks. Sendo que Black é preto, negro, locks é mais difícil de se chegar ao um significado, pois pode ser coisas completamente diferentes. Num sentido é fechaduras, cadeados. Em outro sentido é cachos de cabelo. Como via de regra os outros nomes dos Anãos têm a ver com alguma característica física, por exemplo, os barbas longas e os punhos de ferro, podemos supor que os locks de Black Locks seja de cachos mesmo. Portanto, seria algo como cachos pretos ou cachos negros. Stonefoots, sendo que stone é pedra e foot é pé. Portanto, temos algo como pés de pedra. Os pais dos cachos negros e dos pés de pedra nasceram emparelhados no mesmo local. Mais uma vez, fazendo o resumo, temos que os Sete Pais nasceram em quatro locais ao todo, sendo um em Gundabad, dois em de Luin, dois em algum local de Run, e mais dois em algum outro local de Run. Embora todos esses quatro pontos fossem distantes, eles mantinham constante comunicação. No começo, eles até faziam assembleias e enviavam representantes ao Monte Gondabad. Em tempos de necessidade, até o mais distante enviaria ajuda a qualquer um de seu povo. Foi o caso, por exemplo, da guerra entre os Anãos e os Orques da Terceira Era, sobre a qual falamos lá no TT número 110. Os Nalgrim eram relutantes em emigrar e construir mansões longe de seus lares originais, exceto no caso de catástrofes como foi a Queda de Beleriand. Mesmo assim eram grandes viajantes e habilidosos construtores de estradas. Além disso, todas as famílias tinham o mesmo idioma em comum, como eu falei antes. Na Terceira Era, é possível que os Nálgrim do Leste, com o aumento da tensão prévia à Guerra do Anel, tivessem buscado refúgio nas Terras Ocidentais, e alguns deles até podem ter conhecido Frodo. Está registrado lá no livro vermelho. A antiga estrada leste-oeste corria através do Condado até seu término nos Portos Cinzentos, e os Anãos sempre a tinham usado a caminho de suas minas nas Montanhas Azuis. Eram a principal fonte de notícias de regiões longíquas para os Hobbits caso estes quisessem notícias. Em regra, os anãos pouco diziam, e os hobbits não perguntavam mais que isso. Mas agora Frodo costumava encontrar anãos estranhos de regiões distantes, buscando refúgio no oeste. Estavam perturbados, e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor. Então é isso, pessoal. O que nós mais sabemos é sobre Durin e os Barbas Longas, pois eles são a família mais antiga e também a que teve maior participação nos acontecimentos lá da Terceira Era. Sabemos que os Barbas de Fogo e os Vigas Largas nasceram em Era de Luin e fundaram as cidades de Nogrod e Belegost. Com a destruição de Beleriand, foram para Moria. Os pais dos Punhos de Ferro e dos Barbas Rijas despertaram em algum local do leste. Os pais dos Cachos Negros e dos Pés de Pedra despertaram em algum outro local do leste. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam o fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog.